Sou Fábio Félix, tenho o orgulho de ser o primeiro ativista LGBT eleito no DF. Inauguramos as primeiras casas públicas de acolhimento para LGBTs expulsos de casa. Vote Fábio Félix 50123.